A temporada de 2023 da Fórmula 1 já oferece sua taxa razoável de motivos para empolgação, mas uma destas razões se destaca, a lista de promessas de boas disputas entre companheiros de equipe. Rivalidade pura, provação, desafio para ambos os lados, vai ter de tudo nessa F1 2023. Vem com a gente conferir os principais duelos. Fala, galera! Eu quero pedir o like antes da gente entrar no conteúdo do vídeo em definitivo. Quero pedir também sua inscrição no canal 1, no canal 2, no canal em espanhol do Grande Prêmio aqui no YouTube. E claro, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de material nosso, beleza? Assim sendo, bora pro vídeo? Bom, vamos começar falando da campeã, né? Max Verstappen contra Sérgio Pérez na Red Bull. Antes do GP de São Paulo, essa provavelmente seria uma das disputas internas mais frias de 2023. Mas depois do ocorrido em Interlagos, não tem como não jogar a expectativa lá no alto. Será que Pérez ainda recente Verstappen? Tcheco vai usar o episódio para apimentar uma possível disputa pelo título? Muitas perguntas e muita ansiedade para ver no que vai dar. E já que estamos falando de treta, meu amigo e minha amiga, não tem como não seguir a nossa lista com Kevin Magnussen contra Nico Huckenberg na Haas. No GP da Hungria de 2017, após Magnussen forçar Huckenberg para fora da pista em meio a uma disputa, o alemão foi até o dinamarquês no meio de uma entrevista pós-corrida, interrompeu a reportagem e afirmou que Magnussen era, abre aspas, o piloto mais antidesportivo do grid. A resposta? Chupe minhas bolas, companheiro. Pois é. E agora Hulkenberg chega para substituir Mick Schumacher na equipe americana. Para fechar o tópico confusão, necessário falar de Pierre Gasly contra Esteban Ocon na Alpine. Todo mundo sabe que os franceses não se dão bem. Os dois pilotos até tinham uma relação de amizade nos tempos de kartismo que acabou se deteriorando com o passar do tempo. Agora serão companheiros de equipe. Será que vai dar ruim? Lando Norris contra Oscar Piastri na McLaren. Essa daqui promete, tá? Piastri tá chegando agora, depois de ter carreira estelar na base, conquistando Fórmula 3 e Fórmula 2 consecutivamente, por exemplo. Ficou um ano fora, deu aquele rolo todo com a Alpine, mas chegou a hora do australiano provar todo o seu talento na Fórmula 1. Assim como Lando pode, enfim, tomar toda a liderança da equipe de walking pra si. Vamos ver. Tudo deve ficar muito interessante se Oscar for rápido logo de cara. E Lewis Hamilton contra George Russell na Mercedes, como vai ser? Os dois têm boa relação, claro, mas isso foi durante 2022, quando a equipe alemã serviu aos pilotos um W13 incapaz de competir no pelotão da frente por boa parte da temporada. 2023 vai ser um desafio para os dois. Se perder novamente para Russell, questionamentos sobre um possível declínio técnico e físico naturalmente cairão sobre Hamilton. Pelo outro lado, o jovem Russell precisa provar que a performance da temporada passada não foi mero lapso. 2023 também promete na Ferrari, viu? Charles Leclerc contra Carlos Sainz vai ser legal de ver. E a mudança na troca do comando da escuderia italiana deu um empurrãozinho para isso. Frederic Vasseur, que tem ótima relação com Leclerc, chegou para substituir Mattia Binotto. O ex-chefe da Alfa Romeo já deu o papo. Não vai hesitar em apontar um piloto número 1. Um, Caso necessário for. Difícil imaginar um cenário sem pressão para Sainz dessa maneira. Nas outras equipes, vamos combinar, não devemos ter grandes emoções. Ao menos, não no papel. O comportamento de Fernando Alonso contra Lance Stroll na Aston Martin vai ser interessante de ver, claro. Mas não dá para esperar muita coisa não. Bem como na Alfa Romeo, com Guan Yujiu e Valtteri Bottas. Na Alpha Tauri, com Nick DeVries e Yuki Tsunoda. E muito menos na Williams, de Alex Albon e Logan Sargent. Bom, pessoal, é isso. O que você achou do vídeo? Qual será a treta entre companheiros de equipe que vai se destacar nessa temporada de 2023 da Fórmula 1? Deixe aqui nos comentários e aproveite para deixar o seu like, a sua inscrição e ative o sininho. Beleza? Um beijo até a próxima.